o que é uma divisão celular e por que uma célula precisa se dividir? Bem, a divisão celular ocorre quando uma célula origina outras novas células, também chamadas de células filhas. Esse processo é importante para os seres vivos, pois está diretamente relacionado com o crescimento de um organismo, com o reparo de lesões e com a manutenção da estrutura de um indivíduo além de ser fundamental na reprodução e perpetuação de uma espécie. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Enquanto a meiose é um processo de divisão celular, através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade, a mitose é o processo pelo qual as células vão formar novas células menores com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Nos organismos de reprodução sexuada, a formação de seus gametas ocorre através da meiose, e a proliferação das células do corpo de um indivíduo ocorre através da mitose. A mitose corresponde a uma das fases do processo de divisão celular e, didaticamente falando, pode ser dividida em quatro etapas, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a mitose e as suas etapas. Bem, basicamente falando, a célula apresenta períodos de atividade distintos. Esses períodos caracterizam o que nós chamamos de ciclo celular. Os períodos do ciclo celular podem ser divididos em duas etapas, a interfase e a etapa de divisão celular, que pode ser a meiose ou a mitose. Bem, o objetivo desse vídeo não é conversar sobre a interfase, mas é legal a gente conversar um pouco sobre ela para compreender todo o processo do ciclo celular. A interfase é uma fase caracterizada pela intensa e constante atividade celular. Durante esse processo, a célula está em síntese proteica, realizando processos bioquímicos e físicos, de forma a contribuir para o metabolismo e para a sobrevivência da célula. Esse período pode ser dividido em pequenas etapas, G1 ou G0, S e G2. As letras G e S são siglas para as palavras em inglês GAP, que significa intervalo, e síntese, que significa síntese. G1 e G0 representam o um momento após a formação da célula. Na fase G0, a célula não recebe estímulo para iniciar uma nova divisão. Já na fase G1, a célula passa por um momento de crescimento, diferenciação e produção de proteínas e produtos de seu metabolismo. É importante destacar aqui com você que apenas algumas células passam pela fase G0, tais como o neurônio. As demais passam pela fase G1. Na fase S, a célula está realizando suas funções metabólicas básicas e inicia o processo de duplicação do seu material genético, o DNA. Ao final do processo de síntese, após todo o seu DNA ser duplicado, a célula passará então para a fase seguinte, a G2. Nesse período, começa a ocorrer a síntese de todo o aparato molecular necessário para a realização da divisão celular. Dentre esses aparatos, os mais importantes são os centríolos. Os centríolos são estruturas moleculares posicionadas em cada lado da célula. São constituídos por nove túbulos triplos ligados entre si, formando uma espécie de cilindro. Eles se projetam de um ponto lateral das células chamadas de centrosomos. O centríolo ajuda na separação das células, pois elas se esticam no momento da divisão. Com isso, os cromossomos ficam ali em volta dos tubos do centríolo e quando acaba a divisão celular, os cromossomos e os centríolos já estão em seus devidos lugares. Bem, agora que já conhecemos um pouco sobre a interfase, podemos começar a conversar sobre a mitose. A mitose foi observada pela primeira vez pelo zoólogo alemão Otto Buscheli, através de estudos realizados em células da córnea de sapos, coelhos e gatos. O processo foi caracterizado em 1873, e descrito com maiores detalhes pelo histologista polonês Wáclav Meisel em 1875. A palavra mitose é derivada da palavra grega mitos, ou fios deformados, que se refere às projeções celulares que se formam durante a divisão celular. A mitose é muito importante para a manutenção do conjunto de cromossomos, pois cada célula formada recebe cromossomos que são iguais aos da célula-mãe, tanto em relação à composição quanto ao número. A mitose auxilia no desenvolvimento e no crescimento do organismo, porque o número de células aumenta quando ocorre a mitose. Não há dúvidas que esta é a base do desenvolvimento e do crescimento de um organismo multicelular já que, a partir de uma única célula, ou seja, de um zigoto, que é o resultado de um conjunto cromossômico, onde um vem do pai e outro vem da mãe, temos a formação de todas as células do organismo. Um detalhe muito importante é que algumas partes do corpo, por exemplo, pele e o aparelho digestivo, as células são constantemente descartadas e substituídas por novas. Essas novas células são formadas através da mitose e, por isso, são cópias idênticas das células a serem substituídas. Não se esqueça que as células vermelhas do sangue têm uma vida útil curta, cerca de quatro meses, e os novos glóbulos vermelhos são formados através da mitose. Inclusive, existem organismos que conseguem regenerar partes do seu corpo através da mitose tais como as estrelas do mar, que regeneram seus braços perdidos. Esse processo de regeneração é feito através da mitose. Existem outros organismos que produzem descendentes geneticamente semelhantes através da reprodução assexuada. Por exemplo, a hidra se reproduz assexuadamente por brotamento. Mas como isso ocorre? As células na superfície da hidra passam por várias mitoses e formam uma massa chamada broto. A mitose continua nas células do broto e isso, incrivelmente, se transforma em um novo indivíduo. A mesma divisão acontece durante a reprodução assexuada ou propagação vegetativa das plantas. Tá legal, agora que já vimos a importância da mitose, vamos conversar sobre as etapas desse processo de divisão celular. Mas vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo e vamos conversar sobre essas etapas na próxima parte dessa aula. Então, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!